Imaginem vocês publicarem um post no Instagram e terem sempre sucesso eu hoje explico-vos como. Eu sou a Maria, se vocês quiserem crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro online e diga -se de fotografia, acho que deviam subscrever. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, isto vai ditar imenso se vocês têm sucesso ou não nas redes sociais, é pararem de fazer comparação. Isto tem uma razão muito simples, nós estamos a seguir o nosso caminho. Para mim um de sucesso pode ser 300 likes e 40 comentários, para muita gente pode ser 100 mil likes e sem comentários. Cada um está num caminho diferente, e se vocês estiverem sempre a comparar, vai ser difícil vocês crescerem, porque acabam por desmotivar, porque a pessoa X tem mais likes, mais seguidores, mais comentários que vocês. O algoritmo mudou. Quando o nosso post chega uma quantidade muito pequena de pessoas, à medida que as pessoas vão gostando de interagir, vai chegando a mais, mas se esse primeiro grupo ou segundo ou terceiro parar de interagir, o algoritmo do Instagram vai pensar, ok, este post não é bom para ser publicado para mais pessoas, por isso vai parar aqui o alcance. Ou seja, vocês têm que pensar numa forma em que o vosso público fique o máximo tempo possível no post. Que faça like, que goste, que comente. Por isso, este sucesso vai depender de quatro coisas principais. Nós temos o nosso conteúdo, que pode ser formato de vídeo ou de foto. Temos a nossa descrição, que depois é dividida em muitas mais coisas. Depois temos o nosso alcance extra, que são coisas que nós fazemos para ter mais alcance de pessoas que não nos seguem, E depois temos a interação, coisas que nós fazemos antes de publicar, depois de publicar, para conseguirmos receber novos seguidores, nova interação, coisas assim. Por isso, eu hoje vou falar sobre tudo. A primeira coisa vamos falar sobre Sobre o conteúdo, o conteúdo nós temos que fazer com que ele marque, com que ele choque, com que ele cria curiosidade, com que ele nos motive, de alguma forma. Vou-vos dar uns exemplos. Um fotógrafo pode tirar uma foto maravilhosa, ou pode fazer uma edição diferente no Photoshop, vocês ficam com curiosidade de saber como é que ele fez, ficam espantados com a técnica dele. Se forem influencers, vocês podem publicar um produto inovador, uma coisa que encontraram antes desconto, uma coisa incrível que vocês têm que falar com os vossos seguidores. Isso é uma forma de vocês darem a conhecer e criarem expectativa e curiosidade. Nem sempre é possível nós criarmos imagens que choquem, ou que motivem ou que sejam inovadores de alguma forma, quando isso não acontece, nós vamos nos dirigir para a descrição. A descrição é a nossa segunda forma de conseguirmos criar algum tipo de emoção no nosso seguidor. E a descrição é dividida em várias partes. A primeira é, sem dúvida, a frase inicial. A frase que vocês têm que usar para marcar se as margens dos seguidores para querer clicar no governo mais. E eu faço isso imensas vezes porque eu sei que as pessoas são curiosas. É normal as pessoas quererem ver o que é que eu tenho para dizer, principalmente quando a frase é tão marcante. Eu vou usar alguns exemplos. A frase, já pensaste por isto? Vou te contar o um segredo. Isto é algo que ninguém me diz, nem acredito que vos vou contar isto. E vamos deixar uma lista muito completa lá em mais se vocês quiserem fazer download. A segunda coisa é o conteúdo, o corpo da nossa descrição, e envolve vocês contarem uma história. Pode ser da vossa vida, pode ser alguma coisa que vocês passaram, pode ser alguma transformação. Mas dependendo do vosso tema também pode ser dicas, um tutorial rápido ou uma receita, algo que ensine também. A terceira parte da descrição é a nossa parte final, onde vocês podem fazer uma pergunta ou fazerem um pedido aos vossos seguidores, vocês podem perguntar que fato gostam mais, um, dois ou três, e é uma boa forma de manter os comentários muito ativos, é uma coisa muito fácil de responder. Vocês têm que arranjar a forma de mostrar aos vossos seguidores que vocês querem saber a opinião deles. Por exemplo, vocês falam sobre a história da vossa vida, vocês podem perguntar, vocês já passaram por isto? O que é que vocês fizeram nesta situação? Ou o que é que vocês fariam nesta situação? Por isso, o nosso alcance extra vai depender muito das hashtags, eu fiz um vídeo para vocês, se vocês quiserem ver, vou deixar aqui na descrição, mas eu vou-vos dar algumas dicas extra. A primeira coisa que vocês têm que fazer é criar blocos e esses blocos vão depender do vosso nicho e vão depender da foto. Eu quero que vocês criem um bloco de hashtags grandes, médias e pequenas. Grandes são aquelas que vão de 1 milhão para cima, médias são aquelas que vão de 100 mil para 1 milhão e as pequenas são as que vão de 0 a 100 mil. Eu quero que vocês façam nas grandes umas 5, nas médias umas 10 e nas pequenas umas 15. Não precisam fazer todas, mas tentem encontrar hashtags relativas ao vosso nicho e ao vosso post. Não fosse um o que eu fiz no Instagram, eu de alguns sites, por isso eu vou partilhar com vocês aqui também. Aconselho-vos a irem a um destes sites e vocês só precisam de ir à barra de pesquisa e procurar por, vamos imaginar, maquilhagem ou beleza e aí conseguem encontrar hashtags que utilizam essa palavra específica e também hashtags relevantes que sejam parecidas ou façam algum sentido. Por isso, retirem várias hashtags desses sites e tentem criar blocos e depois testem cada um desses blocos, vendo as estatísticas, ver quantos geraram e ir mudando e alternando para ver o que é que funciona melhor para vocês? A próxima coisa é sem dúvida a localização. Por favor, não se esqueçam da localização, porque para além de vocês gerarem mais interação com outras pessoas, ganharem novos seguidores, também conseguem expandir o vosso alcance. Uma coisa que pouca gente sabe, é um texto alternativo para pessoas que têm deficiência visual, mas também é uma boa forma de vocês terem o um SEO, que eu gosto muito fácil, o SEO no Instagram. O Instagram é muito fraco em SEO, em, em optimização de todos de busca, mas isto é uma boa forma de vocês tentarem chegar a mais pessoas desta forma, por isso vocês têm que fazer é, antes de vocês publicarem, carregar onde diz definições avançadas e onde diz texto alternativo, adicionam lá coisas relativas com o vosso bolso. Por exemplo, dicas de maquilhagem para pessoas com acne, colocam isso, isso é uma, uma palavra-chave bastante rica, clicam para guardar, se vocês já tiverem publicado só precisam de ir aos três pontinhos para editar a vossa foto e vai aparecer lá na vossa foto no canto inferior direito, editar texto alternativo e podem alterar também dessa forma, por isso não há problema. Isto é uma boa forma de vocês serem encontrados fora do Instagram, por isso podiam utilizar isso está a vossa favor. Outra coisa que pouca gente usa e que vocês deviam usar o máximo possível é fazer tag de quantos ou fazer tag de marcas que fazem sentido na vossa foto. Foto. se vocês tiverem a usar roupa da Plain da Zara, da Bershka, façam tag. O que é que isso sujeira? Primeiro vocês aparecem no perfil dessa marca, ou dessa conta que vocês utilizarem, vocês aparecem naquele botão de fotos tagadas. E isso é uma boa forma de vocês receberem visualizações. E outra forma é, vocês podem ser muito bem republicados por essas marcas, quem sabe? Por isso as tags pouca gente usa, mas acho que vocês deviam fazer tag a tudo que vocês encontram. Muito sinceramente. Outra coisa muito importante é a interação. No vídeo anterior eu falei sobre a interação pré-publicação e hoje vou falar sobre a interação pós-publicação por isso, se ainda não viram esse vídeo, aqui ou na descrição. A primeira coisa que eu quero que vocês façam que é obrigatória é vocês comentarem os posts que vocês vão recebendo. Isso é interação. Se houver dois comentários, se vocês comentarem, são quatro. Por isso, isso é o dobro, é mais interação e é um bom indicativo para o algoritmo para puxar esse post para mais pessoas. A segunda coisa que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês comentem no vosso post anterior. De certeza que vocês devem ter lá um comentário esquecido e eu quero que vocês cheguem lá, respondam a essa pessoa ou às várias pessoas porque essa pessoa vai receber uma notificação e pode fazer like no vosso comentário ou até mesmo continuar a conversa por lá. E isso é novamente um bom indicativo para o algoritmo de que essa pessoa quer ver o vosso conteúdo e quando ela voltar ao feed vai estar lá a vossa foto, certeza absoluta. Quando os comentários vão chegando, eu quero que vocês peguem essa foto e republiquem nas vossas stories. Mas eu quero que vocês utilizem aquela técnica de chocar, de criar curiosidade. Por isso, adiciem novamente a frase inicial ou criem outra, mas nunca tapem a foto. Deixem a foto como está, que ela fica muito bonita, mas tentem arranjar a forma das pessoas quererem clicar, quererem ver o que é que vocês têm para dizer, da mesma forma que nós fazemos a descrição, mas agora nas stories e mais curto. A próxima coisa que eu quero que vocês façam é ir às stories novamente e continuar a conversa à volta do tema do vosso post. Isso vai ser incrível porque conversa gera interação e interação gera inputs incríveis para o algoritmo para saber que essa pessoa quer ver o vosso post e que quer estar ativo e que quer saber mais, para além de que se vocês continuarem a falar sobre um tema que está no post, pessoas que ainda não viram o um post vão ficar super curiosas para ver o que é que vocês e os vossos seguidores estão a falar. Nós somos todos curiosos, nós queremos estar sempre dentro do assunto, queremos estar sempre com a máxima informação possível, por isso joguem isso a vosso favor, isso é muito, muito importante. Não se esqueçam de descarregar as várias frases iniciais que eu criei para vocês, para vocês utilizarem nos vossos posts, usem as que fazem mais sentido para o vosso post e para o vosso conteúdo e para os vossos seguidores, claro, se vocês quiserem Crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro online e dicas de fotografia. Acho que vocês devem subscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma dica. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem ideias para próximos vídeos, comentem lá em baixo. E vemos na próxima semana. Tchau. Começa a fazer isto hoje para ganhar -se novos seguidores e para aumentar a tua interação no Instagram.